Como localizar seu link de afiliado Olá a todos! Neste vídeo mostraremos como localizar seu link de afiliado e convidar novos usuários. Como você sabe, para que um novo usuário se registre na Platincoin ele precisa de um link de afiliado e todos os afiliados cadastrados através do seu link entrarão na sua primeira linha o que permitirá que você receba uma comissão e vários bônus de suas compras. Para enviar um link para o seu novo afiliado você precisa copiá-lo para fazer isso, acesse o painel e mova o controle deslizante no canto superior direito para mostrar o link de afiliado. Em seguida, você verá seu link e poderá copiá-lo clicando no ícone de cópia ao lado do link. Além disso, o link de afiliado pode ser exibido na forma de um QR Code. Isso é muito útil se você estiver se comunicando pessoalmente com um afiliado potencial e quiser que ele se registre em sua estrutura o mais rápido possível. Para ver o link na forma de um QR Code, Clique no botão ao lado do ícone de cópia rápida. Seu link aparecerá instantaneamente na tela. O QR Code resultante pode ser lido por meio de um aplicativo especial no smartphone. E em alguns modelos, basta apontar a câmera para ele. Para saber mais sobre a Platinum World, siga-nos nas redes sociais.